Fala família TW, tudo bem? Iniciando de mais um vídeo para o canal e hoje eu quero falar sobre a Default Trader. Sim, a Default Trader tem uma novidade, cara, que é uma super novidade, mas já quero deixar claro para você que no dia 9 ela vai lançar outra novidade e eu quero que você esteja aqui mano, no meu canal, que eu vou te mandar tudo bem detalhado e traduzido. Um ponto interessante: se você for membro da comunidade, te agradeço pelo seu apoio. Se você não for, clica no link da descrição e entre no nosso grupo, seja no WhatsApp ou no Telegram. Também não se esqueça de se inscrever e dar um like, isso aí ajuda e vai trazer acesso referente à mesa proprietária para pessoas que não sabem o que é isso. Agora falando um pouco sobre o programa da The Found Trader, é um programa chamado Programa Rei. Né? Pelo que eu entendi, é um programa exclusivo para traders que já são financiados na mesa. É como se fosse um upgrade, é semelhante ao VIP da Foundry. Se você quer se tornar um, um VIP na MyForexFound e ganhar benefícios, é só você clicar no vídeo, vou deixar um pouquinho aqui em cima e vou te explicar um pouco. Mas primeiro assista esse vídeo aqui completo. A Default Trader ela já lançou isso com o objetivo de, vamos dizer assim, beneficiar aqueles traders que já são financiados e que se permanecem recebendo pagamentos. Quando a gente entra no programa, teve alguns detalhes. O primeiro detalhe exclusivo é que você vai ter 90% de Profit Split, tá? Ou seja, você vai ter 90% de lucro enquanto a mesa vai lucrar ali os 10% dela. Uma dúvida que a galera tem muito é sobre taxas. Não, pessoal, é 90% líquido. Não é igual a mesa proprietária brasileira que rouba o cara, não. Eu tô falando é, de mesa estrangeira, de Forex, mesa real, que tem mais de 30 mil pessoas ali sendo financiadas, tá? É outro detalhe. Agora falando sobre o programa REI, hey, é 90% de Profit Split, 8 horas de processamento do seu pagamento e você pode pedir é, saque a qualquer momento, pelo menos é o que é prometido aqui 80% de lucro dividido, permitir saque a qualquer momento e 8 horas de processamento para o pagamento Ou seja, você pedir o saque, vai ser é, processado em 8 horas né? e provavelmente você vai receber eu acredito que seja a, através da Dell mesmo, mas talvez surja uma nova plataforma aí de pagamento. Pelo que eu estou percebendo, eu não sei, assim, a gente está especulando, né? No dia 9, eles falaram que vão dar informações mais completas sobre o assunto, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês no top 5 mesas proprietárias, que é o vídeo que está aqui em cima, que eu expliquei para vocês que ela era uma top 3, mas ela estava batendo muito de frente com a MyForexFound ela está com drawdown igual, ela tem meta igual só que ela tem coisas melhores, ela tem suporte melhor, ela tem comunidade, ela tem competições ela tem uma comunidade muito forte, muita prova de pagamento muitos traders felizes lá, ela tem uma temática diferente ela primeia, é, ela, vamos dizer assim, ela traz uma premiação aos, aos membros que são financiados aos membros que são consistentes ela abre espaço para aquele membro que não tem capital, aquela pessoa que gosta da The de Found Trader, mas não tem como investir. Então, ela abre a competição para a pessoa provar sua capacidade ali, de forma meritocrática, né? E, consequentemente, conseguir ter acesso. <risos> em breve, vou falar um pouco sobre a competição. E, futuramente, eu até quero participar, assim, uma forma de brincadeira com a comunidade, para a gente ver quem fica top 1, top 2, etc. Seria muito top. Agora falando um pouco sobre a Default Trader, quando eu comparo ela, por exemplo, com a First Class da vida, eu estou com um problema chato na First Class. Eu tive acesso à conta real, mas eu não consigo logar. Vocês estão entendendo, pessoal? Essa mesa, mano, ela tem muito o que melhorar. Muito mesmo. Muito mesmo. Então as minhas críticas são sempre muito construtivas. Eu mandei uma, um, uma mensagem para a First Class e demorou 4 horas para eles me responderem, depois eu mandei outra mensagem para eles aqui, explicando o caso. E eles estão demorando horas e horas para me responder. São coisas é coisa simples. Eu só quero ter acesso à minha conta real para operar. Eu passei nessa conta antes do dia 30 de dezembro. Nós já estamos no dia 6. Eu vim tentar acesso. Eu fiz todo o cadastro na Dell, aquela coisa toda recente. Mas eu não consigo operar a conta. Então, assim, a Default Trader tem se destacado, se destacado. Então, quando a gente fala daquela mesa que a galera está falando muito... Pro Forex Founding, Pessoal, é uma mesa nova. Se eu for fazer uma análise dela aqui, eu vou fazer uma análise sincera. Não tenho nada de negativo a falar dela, mas eu tenho pontos sinceros que ela precisa melhorar para que o nosso público aqui, o brasileiro, o trader financiado que conversa comigo, o trader que quer ser financiado, Ele tenha um amparo da mesa, um melhor suporte. Não faz sentido para mim eu chegar aqui e falar assim, gente. Essa nova mesa aqui é boa, não vou falar o nome dela, mas essa mesa não tem um bom suporte. Essa mesa aceita HFT, mas ela não vai pagar. Pô, não faz sentido, né? Eu tenho que chegar aqui e já falar pra você o seguinte, ó. Ela tá pagando, o suporte dela é bom, a, as regras que ela tem na mesa é boa, drawdown ok, metas ok, justas, é, tem comunidade de trades ativos... É, dá uma atenção aos brasileiros diferente né? tipo outras mesas aí fora que não dá atenção aos brasileiros praticamente se você não escrever em inglês eles até ignoram, né? tem esse ponto então assim, é, o objetivo mesmo é crescer pessoal crescer tá? e se você tem objetivo de passar em mesa proprietária tem uma playlist no meu canal onde está onde escrito bem assim, como passar em mesa proprietária nessa playlist eu te falo sobre gestão de risco estratégias é, melhores mesas para se operar é, nessa mesma playlist eu tenho um tutorial completo de como você sacar da mesa Que é como sacar da conta dela. Você pode acessar lá também, tá vou deixar tudo disponível E se você quiser saber alguma coisa sobre a MyForexFound, FTMU, Defund Trade, First Class Aí embaixo eu deixo playlists exclusivas para isso Você clica na playlist e já tem todo o conteúdo com todas as regras, todas as dúvidas E qualquer dúvida a mais, é só mandar no grupo Tamo junto